Um jantar, a gente chegar em casa. Mecão. E é isso. No começo do meu relacionamento com a Sandra foi uma coisa bastante complicada pra mim, porque eu tinha literalmente acabado de me divorciar de um casamento de 9 anos. Mas é isso, ó. Vida de solteiro. Temos aqui uma cadeira muito confortável, um teclado, minhas roupas, um monte de coisa aqui ainda. Temos uma cama. É, só queria aguardar aí a primeira, primeira noite no meu. No meu primeiro apartamento, depois de solteiro. Que doideira, né, cara? Surreal. Vamos dormir, minha filha? Vem, vamos dormir. Vamos? Vai lá pra cama, vai. Isso, bonitinho. Boa noite. Bora começar a mobiliar a casinha e tirar. Meus ajudantes, amigos, companheiros de hoje. Vamos comprar móveis, vamos decorar a casinha? Decorar não, né? Vamos mobiliar, né? Temos cama Mesa de cabeceira Temos é isso. Só isso É isso que é meu quarto é Aqui é pra gente ter as ideias Vou ter ideias E depois a gente pega lá embaixo Olha aí Come coisa pra caramba Temos aqui isso aqui Bols Lixo E é isso Mano tão, tão ruim quanto mudança É mobiliar, né? Cansado, hein? Eu fiquei sabendo que ele estava ele voltando para Montreal e nesse momento eu precisava de um computador que estava em Vancouver. E aí nessa do computador, a conversa engatou. Assim, eu tava trocando ideia com muita gente, entendeu? Eu fiquei 10 anos casado, entendeu? Agora você me dá licença que eu vou viver minha vida de solteiro, sim. E ele tinha 4 ou 5 dias de viagem até Montreal. E ele virou pra mim e falou assim: ah, Eu vou adiantar a minha viagem de quatro dias pra dois dias só pra eu chegar em Montreal e te ver. Mas se eu chegar aí, eu vou te dar um beijo. Ele chegou e falou: Cara, conheci uma, é, uma garota muito maneira. Me mostrou a foto dela. Eu falei: Nossa, é legal. Aí ele começou a falar né, do, do, dos detalhes dela: Não, que ela gosta de viajar, ela é brasileira também. E aí o Thiago chegou e eu falei, bom, ele nunca vai ganhar. Quem vai beijar ele sou eu. Eu desci da escada dei um beijo na boca dele e falei, pronto. A gente começou a ficar. Eu falei, ah, mano, peraí, eu não quero casar agora, velho, na moral. Aí ele falou, olha, a gente vai ficar, mas a gente não vai namorar. Eu, assim, sem papas na língua, eu queria realmente pegar todo mundo que eu pudesse. Porque ela queria namorar, porque ela já estava solteira há 10 anos. A, a coisinha, a abençoadinha, estava vivendo a vida de solteira dela, mas eu não. E ela virou pra mim e falou assim... Não, vai ficar comigo, vai ficar comigo. E eu falava pra ela, não vou ficar com você. O problema é seu. Você termina, eu não termino, então nada muda. Então ele ligou pra psicóloga e falou assim, eu terminei com ela e ela está se recusando a terminar comigo. Eu falei, é isso aí. Se acalma agora que a gente não terminou. Foi que ela estava na casa dele, ele estava tendo uma crise, ela foi, acalmou, eu conversei com, com os dois. Ele foi, tomou um banho, quando ele saiu, ele, ele pediu ela em namoro. Caiu a ficha de que tipo, cara, não é todo dia que você encontra uma mulher como ela. Não é todo dia. Não é uma pegação aqui, não é uma peguete ali, sabe? É uma, é uma pessoa diferente. Ó, a gente tá pintando aqui porque a gente vai fazer a Estrada da Morte. Aí tá eu e a Sandra aqui fora na varanda pintando. Com a minha gambiarra. Com a gambiarra que ela fez ali. Muito bom. Muito parceira, né, velho? Parceira, vocês. É né? muito parceira. Coisa linda. Ela me mandou não sei que mágica que você fez. Que ele acabou de sair do banho e me pediu um namoro. Eu estou impressionado com a beleza desta mulher hoje. Olha que mulher maravilhosa, meu Deus. Até que em dois meses de namoro eu decidi que eu queria morar com ela e eu chamei ela pra morar na minha casa. Ela topou, falou que sim. O que temos aqui agora? Olha que bonito o quadro. Tá, uma bagunça, gente. Não repara bagunça. Estamos arrumando aqui, estamos fazendo uma mudança. Olha que bonito que foi esse quadro, gente. Agora, sim, é uma casa de um casal. Bem-vinda. Obrigada, amor. Ao seu novo lar. Cara, hoje em dia eu sinto que ele é um cara muito mais confiante, como que ele se sente com ele mesmo. É, é um cara com mais visão, com mais vontade de fazer as coisas, né? Muito madura Já de cara mostrou uma parceria com o Thiago Muito grande, né? Por pouco tempo de, conhece... de tempo, né? De estar se conhecendo Mano, olha o que essa mulher fez com isso Ai, o Jesus filho. veio! Meu Deus, ela tem um Jesusinho O Jesus é pra cama, amor o Não, Jesus amor, tem calma que... aí Não, o Não, Jesus tem que ir pra cama Não, amor, pera Mãe, aí O Jesus fica com a Bíblia Vai amor, levar o Jesus pra cama ainda dá tempo de você voltar pra casa da sua amiga Fala é sério, é sério que você tá falando dá isso? Dá tempo de você voltar você pra casa da tua amiga Eu que eu vou pegar minhas coisas agora e vou embora. Ah, dá tempo de você voltar ainda, hein? Olha lá, não quero que você volte, eu quero. Então Je... aceita Jesus. Aceita que Eu não tinha realmente pedido em casamento em público. Eu subi no palco, como eu cantei dias atrás, o CPM, me chamei lá no palco e pedi em casamento de novo, na frente de todo mundo, que era pra provar que eu tava pedindo mesmo, entendeu? É. 13 dias depois do pedido, estamos fazendo um casamento, então é por isso que vocês estão assistindo esse vídeo. Estamos saindo do cartório, ó lá, ó lá, ó lá, Ai, mostra, mostra porque o Mateuzinho vai ver isso depois. Filho, você que não nasceu ainda, o filho que você não nasceu ainda, papai e mamãe estão casando hoje. Do nada, tô casando, né, mas é, quando o cara tem certeza, né, a gente como amigo, a gente fica do lado e, e faz sentido realmente, né. A gente tem que deixar isso aqui para eternidade, nossos filhos ver depois, né. Não, Matheus ou Luiza, não sei se esse for o nome mesmo, não o nome, mas se for, hoje é o dia que o papai e mamãe, senão o papai pagamos. Casamento. <risos> e, e eu vi. E eu vi. Eu e o eu Oscar. Tio Oscar. Titia Per. E eu assinei. Então a iniciativa dessa vez foi minha. Eu quero casar. Quero casar. Quem pediu em casamento foi o Joe. E ela foi a maluca que falou que sim, entendeu? Porque quem casa com um cara que acabou de conhecer? Em sete meses de namoro, olha só, essa mulher, ela vai pro céu. Você tem que achar um cartório hoje pra casar. A gente falou, mas tem proclama pra correr. Não, não tem problema. Você vai achar e a gente vai casar. Eu acho que não existe um tempo certo pra você casar. Se você achou a pessoa, cara, casa com ela, mano. Sai de cima do muro, se joga. Vamos brincar de calça unicórnio? Vamos. <risos> O que é caça unicórnio assim? Ai, não sei, é uma brincadeira não. É family friend, isso? Olha isso. Olha o rabo. Ah, meu. Adorei o rabo. Adorei o rabo. Estou cagando o rabo? <risos> então a iniciativa foi minha, a loucura dela de dizer sim foi dela, em 13 dias estamos casando. E é assim que funciona quando as pessoas têm TDAH, ansiedade, loucura e toma remédio pra cabeça. Enfim, ele teve as ideias e eu fui executando. E foi assim que aconteceu. Olha, eu acho que a coisa que mais pode acontecer de errado é a Sandra simplesmente decidir que ela não vai casar comigo. Como eu acho que isso não vai acontecer... Eu me recuso a ficar meia hora aqui. Então eu acho que nada vai acontecer de errado, não. Ou ela não larga tudo agora.